vem zero, Maringá também zero, vem Maringá, tenta o passe pelo lado esquerdo com o Brumis, dentro da grande área, ele puxa para linha de fundo, toque por baixo, vai pintar o um gol! Gol! Do Maringá, Rafinha, camisa número 10 verdade, Marco Aurélio vai de novo de perna esquerda ele levanta dentro da grande área, subiu o toque de cabeça Gol! Gol! GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOOOOOOOL jogo Le Messi, aos 40. Sete minutos e meio.